Eu vou falar um pouquinho sobre construção civil. Eu vou falando sobre esse tema porque eu estou fazendo reformas, né, algumas reformas, então eu acabei me interessando bastante pela construção civil e acabei descobrindo algumas coisas super interessantes dentro desse segmento da construção civil. Uma das coisas interessantes que eu descobri é o paradigma que existe na cabeça de todas as pessoas a respeito da construção civil. Eu acho que 90% das pessoas acreditam que você fazer uma casa de alvenaria convencional, fazendo a broca, né, fazendo a sapata, fazendo a viga baldrame, depois assentando é, o tijolinho, colocando as colunas com caixaria, depois rebocando tudo, colocando a ferragem, chapisca por dentro por fora, e depois passa massa corrida, revestimento todo, todo esse, esse trambolho, todo que, que se usa para construir uma casa, acaba sendo a coisa certa a ser feita, e aí a pessoa mora na casa 40, 50 anos, ou até menos, e as, a casa começa a apresentar fissuras e rachaduras e tal, porque o solo sempre se movimenta, né? e o concreto ele é muito rígido, então acaba arrastando para lá, para cá, para paredes vão trincando mesmo, e pode, pode acontecer coisas assim que não estão dentro do seu orçamento. Então eu descobri uma coisa super legal, chamada blocos de gesso, que é a construção da casa de gesso, em que se elimina praticamente tudo o que se usa na construção uh, de uma, uma casa com alvenaria convencional, se elimina todo tipo de reboco, ferragem, madeiramento... É... O peso da, da, da a estrutura da sua fundação você também diminui, porque a carga do gesso é muito menor, né? Sem contar que o gesso tem qualidades e características que o cimento, e o concreto e, e o barro não tem. O gesso, por exemplo, ele é térmico, ele é acústico, ele é anti -chamas, ele é higrométrico, tipo quando tá muito úmido, o ar ele absorve um pouco dessa umidade. Quando o ar tá muito seco, ele solta a umidade que ele absorveu, isso é muito interessante. Ele tem um encaixe perfeito, ele não precisa de caixaria, de ferragem, de coluna, nada disso. Você só coloca os blocos um do lado do outro, com uma cola especial, e vai levantando suas paredes e pronto. Se você quiser colocar o um pavimento, um segundo pavimento, né? O pessoal usa laje para fazer isso, né? Lá vai de novo, concreto, é, ferragem, treliça, blá blá blá, caminhão usinado, etc. Tudo é besteira. Você coloca o um mezanino ali, faz o seu segundo pavimento do jeito que você quer, na, na própria parede de gesso, e a sua casa fica linda, maravilhosa no prumo, super rápida e até chegando a ficar 40% mais barato, 60% mais rápido do que uma casa convencional. E com uma estrutura de resistência até superior à estrutura de casa de de alvenaria com cimento, areia, bloco, pedra etc e tal. Então vou mostrar para você o gesso para você ver como que é. Então, pessoal, esse daqui é o bloco de gesso que eu falei para vocês, acabei de falar para vocês. Então, olha só que interessante. Ele tem aqui um encaixe macho, certo? Que é esse essa parte aqui do bloco e o um encaixe fêmea. Então, essa essa parte aqui ela vai encaixada certinha nessa parte com uma precisão Extrema. Você passa a supercola aqui, passa a supercola aqui e passa mais um pouco, dá licença aí, gato, passa um pouco mais de cola aqui e você só encaixa um no outro sobrepondo os blocos. Olha que interessante, ele tem do chão, aqui ó, do chão até o seu topinho, 66 cm de altura por Vamos medir aqui, 50 centímetros de largura. Ele pode ser usado tanto na horizontal quanto na vertical. Tem os, as furações para você colocar os conduites ou a hidráulica. né E é só você fazer o assentamento do bloco, um em cima do outro ou um do lado do outro, que vai ficar super bem lembrando que ele tem duas espessuras né uma de 7 centímetros que é para uso em parede interna e outra de 10 centímetros que é para uso de parede externa aí é onde vem uma coisa super curiosa a coisa super curiosa que eu queria falar é o seguinte o importante é você pensar na estrutura na fundação da sua casa só que você tem que pensar em outra coisa se você tem uma parede por exemplo que ela usa tudo isso daqui que eu vou te falar ó, broca sapata Viga, bloco, ferro, areia, pedra, cimento, cal, mais a laje em cima. Tudo isso chega a pesar várias toneladas. Por quê? Um metro quadrado de parede convencional, rebocada, pronta para a área externa, ela pesa em torno de 250 quilos o metro quadrado. Então a fundação que você tem que fazer, o dinheiro que você vai gastar na fundação da sua casa, ele é muito grande. É uma quantidade enorme de dinheiro. E o um bloco de gesso, esse que eu acabei de mostrar para você, um metro quadrado dele chega a pesar no máximo 100 quilos por metro quadrado de área externa. Então você elimina 150 quilos por metro quadrado de, de fundação, né? No, no, no cálculo aí da fundação da sua casa utilizando os blocos de gesso outra coisa super legal é que você quando tiver colocando as paredes assentando as paredes ela já está praticamente pronta a única coisa que você faz depois é passar ali um, uma camada bem fininha de gesso já está pronta para pintar e ela suporta qualquer tipo de revestimento. Eu acho que é muito vantajoso a utilização do bloco de gesso para a construção de casas. Ainda você pode usar piso suspenso, sapata elevada, você pode usar um piso wall. Você pode usar viga de aço também, com, com a coluna da sua casa, a tua estrutura toda de aço. Você pode até usar o pré-moldado. Depois você só vem com enchimento e pronto, sua casa está novinha, zerada, pronta para você entrar e morar. É claro, fazer um telhado, né, de preferência um telhado em que seja um telhado leve e resistente a ventos, né? Porque a quantidade de ventos e a força do vento está aumentando. Tudo isso daí é uma coisa que também afeta a construção. Isso é claro, eu falo para casas, né? Quem gosta de morar em casas. Mas tem pessoas que gostam de morar em prédios, né? Tipo, igual estão construindo esse prédio aqui na rua da minha casa aqui, 60 metros quadrados, quase 400 mil reais, para você ficar dentro de um cubículo, ao passo que você mora numa casa, né, você pode fazer um plano de fuga muito diferente do que você morando no último andar de um prédio de, sei lá, 20 andares, por exemplo. Bom, então eu acho que o gesso, ele veio para ficar, ainda não é... É, conhecido de muitas pessoas porque as pessoas ainda ah, ficam pensando ah, mas quanto é que custa um bloco e fica comparando o preço de um bloco com o preço de um bloco de alvenaria não tem como comparar isso daí porque você tem propriedades ali naquele bloco de gesso que eu te mostrei que são 10 mil vezes superiores às propriedades do, do tijolo baianinho baianão baianaço tanto faz são superiores ao concreto superiores a ferragem superior ao cimento superior a tudo então eu acho que você pode fazer um estudo mais Maior. Dá uma olhada no, no link desse site aí que eu vou deixar para você e conversa com o pessoal lá. Quem sabe você constrói sua próxima casa de gesso com maiores detalhes e informações a respeito. Valeu!